Eu espero que sim! No ar mais um programa Auge Brasil. E vejam hoje o esquenta no Esporte Clube Barbarense. Não te procurar, mas aqui estou pedido, mim e depois do que eu disser, me perdoa... Encontro de altos no parque Taene <SILENCIO> Festival do Torresmo em Hortolândia e também o Festival da Coxinha na Lagoa do Taquaral, em Campinas. E cerveja. Assim foi o esquenta do esporte clube barbarense. E nós estivemos lá conferindo esse grande evento. É, mas a Ganhando o quê? Mais um carnaval E antes de me despedir Eu deixo ao sambista mais louco O meu pedido final E antes de me despedir Eu deixo ao sambista mais louco O meu pedido final barabara, barabara, barabara. Não deixo o sal Olá!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 e samba, pra gente samba e o Parque Taene de Santa Bárbara do Oeste recebe o encontro de autos com o Divisa Volks Club. Se vemos lá e vejam como foi bacana o evento. eu quero saber como começou o grupo, o grupo começou numa reunião no num posto bem amigável e foi tomando uma proporção bem maior através dos eventos do posto e hoje a gente está fazendo nosso primeiro encontro anual aqui e que vai ser também mensal futuramente bacana e quantos membros vocês têm atualmente 57, 57. está registrado no nosso grupo né corretamente no divisa mais a gente que a gente fica muito feliz é a quantidade de pessoas que vem trazendo cada dia mais, trazendo membros, trazendo família tudo Outros grupos que a gente também. E ele é mais voltado para o Fusca, tem todos os outros tipos de carro, como são? Assim, a gente abrange todos os veículos antigos, só que como o nosso ciclo de amizade hoje diretamente é mais o público do Fusca É por isso que essa galera do Fusca vem em peso a gente já é, é bem amigo aí de longa data do pessoal do Fusca o Festival de Brasil também esteve no Festival do Torresmo, na bonita cidade de Hortolândia. giro, o auge Brasil teve no Festival de Coxinhas, na Lagoa do Taquará em Campinas. Vejam! Então, a queridinha do momento do pucelada É a de pucela com queijo Ah, é? Olha só, o UOL Brasil espera você semana que vem, até lá!